Vocês sabiam que 80% de toda a venda é feita só por 5% dos vendedores? Vocês tinham essa noção? Quando você olha o Magazine Luiza, está chegando próximo a 200 mil vendedores. Quando você olha a Americana, já superou 200 mil vendedores. Quando você olha o Mercado Livre, já superou isso há muito tempo. Quando você vai para outros marketplaces também. Agora, quem vende realmente são só 5% dos vendedores. O resto está lá, dando sorte, e a gente vai entender se vocês estão dando sorte aqui. Eu perguntei de quem estava do zero, mas quem vende 10 mil reais por mês aqui? Levanta a mão aí. Boa. 50? Quem está na faixa dos cinquentinhos aí? 100? Quem já bateu os 100 por mês? 300? Eu pulei 200, né? Então, dos 100 e 200 aí, quem está aí no 100 e 200? Meio milhão, quem já vende meio milhão aí, mês? Fica tranquilo que ninguém vai sequestrar, tá? Que a gente sabe que isso é faturamento, né? Se pedir na conta para depositar, já era, ferrou. Você fala, não, leve mercadoria aqui, senão não tem como, né? Ali dentro. Quem vende um milhão aqui, tem alguém de um milhão aqui? Um milhão mês? Legal, mais de um milhão. Foi embora, legal. Uma coisa que todo mundo tem que entender, e essa galera que já vende mais de 200, 300, 400, 500, pode me corrigir, é que, lógico, você tem que fazer bem feito, a gente vai falar disso. Mas a maioria da mudança está aqui. Depois que você passa de 200, de 300 mil reais, o que te faz ganhar dinheiro e crescer mais é fazer negócio, fazer negócio, negociar oportunidade, conseguir profissionalizar o teu negócio, acelerar, ter tempo. Né? Depois o Jorge vai vir aqui falar um pouquinho disso processo, né? são pessoas, quem tem problema aqui para gerir time, funcionário, colaborador aqui, levanta a mão. Quem não levanta porque não tem ainda, eu acho. Agora quem tem problema para gerir o seu próprio tempo? Todo mundo, né? a gente não tem tempo, vocês estão priorizando, certo? Eu cheguei de São Paulo ontem às 8, a gente fica em Ribeirão com a Matriz. E hoje vim para cá, amanhã às 6, vou para São Paulo para ir na Feira do Empreendedor de Sebrae lá em São Paulo. A gente vai estar tá lá e a gente está priorizando momentos. Então, gravem esse número, tá? Porque vocês têm que estar entre os 5%. Eu vou abrir todos aqui. Eu vou passar bem rápido nisso. Porque isso aqui é essencial, né? Ter um bom anúncio, né? Quando você chegar e falar, olha, faça um bom anúncio. Legal. O tempo de fazer porcaria. só o O tempo de fazer porcaria já passou. Mais de 400 mil negócios entraram para vender online na pandemia. Quem entrou na pandemia aqui para vender online? Não vendia, foi na pandemia. Eu falo que são os filhos da pandemia, né? Foi pela pandemia ali dentro. Então já passou o tempo de fazer mal feito. Lá em 2012, você podia subir uma porcaria você vendia bem. Hoje é mais difícil. Usar a integração, quem vende integrado aqui? Hub, RP, Sistema, o resto é manual ainda? Vocês fazem manual o resto ou vocês não fazem? Ou vocês estão com CC? Eu estou suando um pouquinho, mas tá de boa ainda, vou levantar o braço. Eu brinco que no evento a gente vai pôr uma propaganda do Old Spies, sabe? O cara ali ficou mexendo os peitinhos lá no fundo assim, dando um desodorante, Que a galera ficou com vergonha de levantar a mão ali dentro. Conhecer as regras do Marketplace, resumindo, fazer bem feito. Isso vai te levar até o um resultado X dentro do negócio. O que, que eu estou dizendo em conhecer a regra do Marketplace? Quem vende em 5, 6, 7, 8 canais, desafio, e posso perder em alguns momentos, que a pessoa entenda tudo de todos esses canais como que é a logística, como que é o frete grátis, como que eu recebo, como que é para responder uma reclamação, quanto tempo eu tenho, o que acontece com o pacote que está juntando, o que acontece com o pacote que está eu te falo isso porque a gente vai fazer 58 milhões esse ano e a gente tem sim 70% do nosso autor aí três canais. Então, tipo, porque a maioria e o foco vai te ajudar a crescer. Sabe aquele canal que você só lembra dele quando ele tá, te dá um problema? Quem já lembrou de um canal assim? Esqueceu de postar um pedido, alguém te liga, né? E senhor, Alexandre, eu tenho um pedido parado aqui há 27 dias. Aí você fala, puta, esse canal existe, né, velho? Caraca, esqueci de olhar ele. Esse canal tem que sair da tua operação. Você fala, porra, e ainda te dá um processo às vezes. Aí você fala, caraca, eu gastei 5 agora. Então isso não é legal, tá? Então isso aqui é essencial. Se você não faz isso no todo negócio, precisa buscar. Qual que é o ponto agora? Vamos lá, quero entender se você está dando sorte ou se você está sendo competente. Fechou? Vamos lá, agora vocês vão responder pergunta por pergunta, beleza? Quem só faz pacote? Quando você para para pensar no teu dia, você chegou no final do dia e só fez pacote. Tem alguém aqui? Entra no negócio e sai de lá só, só fiz pacote. Se eu perguntar ele o que você fez, aí você fala, não, ó, analisei o meu negócio, fiz aqui uma integração, tem um monte de gente rindo, mas não levantou a mão aqui dentro que deve ter um monte de pacoteiro. Aqui, eu acredito que tenha, re -rap, né, tem esses lugares aqui, né? Lá eles pagam para você fazer pacote. É bom pra caramba, você vai lá ficar lá fazendo pacote. Bonito, né, o pacote. Então, isso daqui, na minha visão, é a primeira coisa que o dono tem que não se orgulhar de falar, que ele faz pacote, tá? Próximo ponto, fechamento de mês. Quem fecha mês aqui? Fechar mês mesmo, quem fecha mês? O resto só está vendendo. Posso assumir que é isso? O resto da, da galera vai vendendo ali dentro? Boa. No meu Instagram, no final, eu vou deixar aqui. Hoje eu postei de manhã. A gente fecha a semana. Cada sete dias eu fecho junto no Instagram para estimular vocês a fecharem a semana. Inclusive, mostrei que o nosso faturamento médio está mais alto, em 10, 12%, aproximadamente. E o nosso faturamento está muito mais acima. Não vou falar para vocês depois irem olhar lá tá? do que estava no passado, porque eu vendo brinquedo e cosmético. Então, brinquedo agora é bom. Tem brinquedeiro aí? Tem brinquedeiro? Aqui não é polo de brinquedo, né? Tem, que bom! Tem nenhum concorrente aqui. Boa! Se eu perguntasse agora sapato... Quem vende é sapato aqui? Aí, né? Mas não é só sapato, né? Tá começando a aumentar cada vez mais aqui dentro. Tá bem legal. Faz planejamento anual. Quem tem aqui o quanto que tinha que faturar cada mês? Fechando. Legal, legal. Sem planejamento anual, não consigo nem planejar o fiscal, né? Eu estouro o Centro Nacional, pago uma multa do caramba depois, ou sei lá, tem uma conta cancelada, bloqueada por causa disso. Eu não consigo dimensionar a quantidade de colaboradores, eu não sei o quanto que eu vou fazer. Eu não consigo dimensionar investimento em marketing. E não é difícil de fazer, tá? Dá para fazer. Agora, quem mês passado, tá? E que agora acabou de começar. Quem teve a venda subindo aqui? Quem faturou mais no mês passado do que agosto? Boa, quem faturou menos, quem faturou a mesma coisa, o resto não faturou, né, então beleza, quem não, não sei, né, só fiz pacote, beleza, ou estou com CC, foi né? depois de ter uma plaquinha da próxima aula, assim, CC eu não faturei, porque a maioria das vezes, né, é, todo mundo que subiu a venda sabe porque que ela subiu, se analisou por curva A, o que que aconteceu, o mercado, quem analisou que subiu a venda? Legal. Quem caiu? Analisou isso também? Curvado, concorrente, mercado, a sua curvar? Não. Então, isso na minha visão é dar sorte. Quando a gente não consegue entender por que, que ela subiu, por que, que ela caiu, dá uma sensação de tipo assim, cara, estou dando sorte, né? Porque o mês que começa e vai bem, eu falo, caraca, que mês lindo. O mês se cai eu falo, puta, o que, que aconteceu? Eu recebo toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta alguém falando, o mês está ruim aqui, está ruim aí? Cara, para quem vende mala de viagem na pandemia, fechou, né? Comparou comigo, ninguém vende mala de viagem. Então o meu negócio é diferente de sapato. Quem vende moda, quem vende moda pro inverno, ferrou, né? Porque a gente só tá de calçadinhos aqui hoje porque tem que vir mais bonitinho. Se eu tava todo mundo de chinelo e bermuda aqui. Se fosse o Murilo Dan que eu já apareci com ele, ele estaria de chinelo. Aqui em cima. Então não tá vendendo. Então a gente tem que entender os movimentos do nosso negócio.